Se liga só que eu vou mostrar para você na tela do meu computador neste exato momento um padrão simples, fácil e rápido que poderá fazer você lucrar em mais de 100 reais todo santo dia na Best365. Olá, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária. Bom, estamos aqui em mais um vídeo do meu canal e o intuito do vídeo de hoje é te mostrar aqui na tela do meu computador agora uma análise simples no mercado de ambas marcam um padrãozinho que é, é, é batata é muito simples de você pegar e botar na prática tem vários alunos é, fazendo mais de 100 reais por exemplo por dia para você tomar noção fazendo saques exatamente botando a grana no bolso através desse padrãozinho que eu vou te mostrar aqui agora para você na tela do meu computador então você já gostou do assunto do vídeo primeiramente eu quero pedir para você já deixar o like aqui nesse botãozinho aqui que está aqui abaixo do vídeo porque o seu like é um termômetro para o nosso canal para a gente saber que está gostando desse conteúdo e se inscreva para você não perder os próximos conteúdos se de fato você tem vontade de, né, de se aprimorar de aprender novas técnicas estratégias e gamageiro, com isso você precisa se inscrever no canal aqui agora beleza bom olha só vou compartilhar a tela do meu computador com você aqui neste exato momento como você pode ver, eu tô aqui dentro do é, da Bet, tô aqui dentro do meu site de análise também aqui nesse exato momento, ok? Nós vamos fazer uma análise muito simples aqui. Então, o ponto número um, antes de mais nada, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil a gente enxergar aqui também, ó. Ponto número um, antes de mais nada, ok? Entre lá no nosso grupo gratuito, tá? É, do Telegram. Para você ter uma noção, só hoje, olha, nós tivemos quatro greens isso no grupo grátis, tá? Então assim, eu mando entradas todos os dias Olha, tivemos um grupo, um green agora mesmo, ok? Então assim, todos os dias eu mando entradas lá dentro Além de conteúdos, áudios, etc, tá? Então se você não está no nosso grupo gratuito Tem mais de 26 mil pessoas dentro do nosso grupo Vou deixar o link aqui na descrição Entra lá agora pra você já pegar as próximas entradas que eu mando lá pra você, beleza, soldado? Bom, vamos lá, olha só Agora sim, voltamos aqui pra tela do meu computador é, Vamos lá, olha só Primeiro ponto de todos, o que, é que você vai identificar aqui? Você vai identificar dentro do site de análise resultados de 1 a 0, ok? Dentro das últimas 24 horas. Só que esses resultados de 1 a 0 precisam estar no meio de dois ambas marcam. Calma que eu vou te explicar tudo aqui agora. Ó, vamos aqui para o site de análise. Ok? Então como que faz? Você vai entrar aqui dentro do site lembrando o seguinte, se você não tem acesso ao site de análise, eu vou deixar para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, o link é aqui na descrição, porque para mim é uma ferramenta de trabalho assim como por exemplo o Uber precisa de um GPS para trabalhar assim como por exemplo sei lá um engenheiro precisa de todos os equipamentos necessários para conseguir trabalhar para quem quer ganhar dinheiro neste mercado eu acho que é necessário é fundamental é basicamente obrigatório ter o site de análise porque você consegue identificar o mercado e etc tá? então eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição desse vídeo bom vamos lá olha só então você vai aqui no site de análise e você vai identificar os resultados de 1 a 0 como fazer só vou voltar na tela inicial do site de análise para ficar mais fácil de você entender Ok deixa eu fazer o login novamente aqui no site deixa eu trazer minha câmera mais para o lado de cá e deixa eu diminuir um pouco para ficar mais fácil de você enxergar bem ó pronto Ok tô aqui dentro da tela inicial do site de análise tá então você vai vir aqui nessa opção de horários Ok e aí eu gosto de clicar nessa opção de multi horários aqui ó porque quem em multi horários eu consigo ver todos os campeonatos de uma vez só quando você clica aqui nessa opção de modo compacto, ó, clica aqui em modo compacto E pronto, olha só, ele me mostra todos os campeonatos de uma vez só, ok? Só que para ficar mais fácil da gente enxergar, deixa eu colocar 5, acho que fica mais fácil de, de você enxergar também Você vai selecionar o um resultado de 1 a 0, ó, ok? Tá vendo? Então, quando você clica no resultado, ele vai te mostrar todos aqueles que aconteceram E aí você vai reparar um padrão, que é o padrão que eu quero te mostrar aqui agora Você vai localizar, ok? Você vai localizar aqui Todos os resultados de 1 a 0 que estão no meio de dois, ambas marcam. Então, por exemplo, aqui, ó. Ok. Então, olha, temos aqui 1 a 0. Tá. No meio de dois, ambas marcam. Ó. Aqui nós temos um. Aqui nós temos um outro. Ok. Aqui nós também temos, ó. 1 a 0 no meio de dois, ambas marcam. Uh, vamos ver. Aqui nós também temos. Vamos ver se tem mais aqui na Sul-Americana. Ah, não, não tem. Tem só esses Então olha só para você ver o que, que você vai identificar agora. Você vai reparar se esses resultados de 1 a 0 aqui, ó, no meio de dois ambas marcam, você vai pegar, você vai analisar os três jogos acima. Justamente os mesmos três jogos acima, a mesma sequência de jogos que tem em cima aqui, ó, deles. Você vai reparar o seguinte, olha só, em cima desse resultado aqui, ó, pegando a mesma sequência de três jogos em cima desse, olha, tivemos dois ambas marcam aqui, esse daqui, ó. Nós podemos ver. Tivemos também ambas marcam em cima dele. E esse aqui que nós pegamos também. Vamos fazer uma, uma base de comparação aqui na Euro. Olha aqui para você ver, ó, na Eurocup, só a gente ter uma base aqui melhor. Ó, na Eurocup, ó. Temos aqui, ó, 1, 1 a 0 no meio de dois ambas marcam aqui. Aqui também, olha, 1 a 0 no meio de dois ambas marcam aqui. 1 a 0 no meio de dois ambas marcam aqui. 1 a 0 no meio de dois ambas marcam aqui, dois, ambas marcam aqui também. Deixa eu ver se tem mais aqui... Ah, não, não tem mais, né? Aqui, ó, aqui também tem 1x0 no meio de dois ambas marcam aqui, beleza? E o que, que você sempre vai reparar? E aí, você vai analisar se nos três, na sequência dos, dos mesmos três jogos em cima, você bateu ambas marcam, olha. Então vamos pegar aqui, ó, em cima dessa sequência aqui, ó, teve ambas marcam aqui, ó, que foi nesse bloco primeiro jogo. Na sequência desse daqui, ó, nesses mesmos três jogos, tivemos um ambas marcam aqui, ó, que foi esse 2x2, né? Na sequência desses daqui, ó, também tivemos que foi esse 2 a 1 um aqui. Em cima desses três aqui, ó, também tivemos ambas marcam aqui, ó, que foi esse daqui, certo? Aqui temos esse aqui também, ó, tivemos dois ambas marcam logo em cima. Então, o que, é que nós podemos perceber? Toda vez que tem um, um resultado de 1 um a 0 tá? Toda vez que tem um resultado de 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam, na mesma sequência de três jogos em cima, bate ambas marcam, ok? Por que, que eu tô te mostrando isso? Porque aqui, olha, na... Vamos limpar, deixa eu limpar tudo aqui agora para ficar mais fácil. Na Sul-Americana, olha só para você ver. Aqui na Sul-Americana, ó, como você pode ver, deixa eu voltar aqui. Vamos limpar tudo só para explicar melhor novamente, ó. Na Sul-Americana, isso aparece acontecer aqui, olha. 1 um a 0 no meio de dois ambas aqui, ó. 1 um a 0 aqui, no meio de dois ambas marcam, né? Então, no jogo do minuto 7 aqui agora, olha só. Nós podemos iniciar uma entrada, porque nós vimos o quê? nós vimos que aqui olha todas as vezes né que tivemos 1 a 0 no meio de dois ambas marcam em cima bateu ambas marcam novamente ó 1 a 0 no meio de dois ambas aqui deu ambas marcam aqui ok aqui ó 1 a 0 no meio de dois ambas aqui bateu um amba ambas marcam logo em seguidas tá aqui olha novamente aqui bateu dois ambas aqui logo em seguida ó em cima então qual que é a, a ideia que agora ó, vai ter é, teve aqui né um a zero era no meio de dois ambas né e aqui no minuto 7 então nós vamos iniciar uma entrada essa entrada ela pode se consistir em três tá essa entrada pode -se consistir em três ou quatro jogos tá então após identificar né os 1 a zeros aqui ó após identificar os 1 a zeros no meio de dois ambas marcam aqui ok você é, vai ver se na linha de cima bateu ambas marcam na mesma sequência de jogos se tiver com pelo menos 90% de assertividade você pode iniciar uma operação na próxima oportunidade então se a gente pegar aqui na sul americana ó, então tivemos aqui ó uh, cadê? voltamos lá é, aqui no sul americano todos os 1 a 0 que estiveram né no meio aqui ó de dois ambas marcas bateram aqui bateu todos bateram então Tecnicamente falando está com 100% de assertividade. Ok, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma entrada aqui em ambas marcas na Sul-Americana a partir do minuto 7 Como nós pegamos aqui, ó. a partir do minuto 7 nós vamos fazer uma entrada aqui na Sul-Americana Vamos ver se a gente consegue pegar um lucro legal Hoje até o momento eu só fiz uma única entrada no dia, ó. deixa eu te mostrar aqui para você ver as minhas apostas rapidinho Vem aqui, ó. fiz apenas uma entrada hoje, 100 reais, voltou 183 aqui Essa de 200 aqui como você pode ver foi futebol real e foi ontem no jogo do galo só pra você ver como é que é engraçado apostar em time do coração, né? Futebol real. O Atlético até o momento era invicto na temporada. Eu não tinha perdido nenhum jogo. E eu não tinha feito nenhuma aposta no Galo. Ontem resolvi apostar no Galo, o Galo perdeu. Então, além de zicar minha própria aposta, ziquei o próprio time também. Incrível isso daqui. Então, vamos voltar lá, ó. Futebol virtual. Volta aqui. Sul-Americana. Ó, já está no minuto 4. É... Então, vamos acompanhar aqui agora esse jogo do minuto 4. Pra gente ver como que vai ser mais ou menos a, a, o andar do jogo, deixa eu ver aqui, ó, acho que o jogo do minuto 1 não bateu, bateu, ficou 3x1, vamos agora no minuto 4, e assim a gente vê por diante a entrada do minuto 7 aqui, ok? Então, enquanto isso, vamos tentar pegar outros pontos importantes e tentar frisar novamente para você, vamos ver aqui se em outros campeonatos também bateu 100% de assertividade essa, esse padrão, olha aqui, olha na Copa do Mundo nós temos aqui, ó, 1x0 no meio de dois ambas marcam, Tá, aqui ó, na Copa do Mundo nós temos 1x0 no meio de dois ambas marcam aqui, e em cima bateu. E aí o legal é que em cima bateu é exatamente a mesma sequência, olha, ficou 1x0 novamente no meio de dois ambas. E aí em cima, três jogos seguidos bateram ambas, olha só pra você ver, ó. É simplesmente sinistro esse padrão. Olha aqui ó, na Copa do Mundo aqui ó, novamente ó, 1x0 no meio de dois ambas marcam aqui, logo no primeiro jogo aqui bateu. Só que o mais engraçado de tudo aqui agora neste caso é que aqui também tem 1 a 0 no meio de dois ambas aqui para acontecer, ó. Então temos o jogo do minuto 4, seria uma entrada aqui, ó, do 4 até o 10. Vamos ver se o minuto 4 já aconteceu e se já bateu, vamos ver aqui, ó. Jogo do minuto 4, terminou o primeiro tempo 0x0. 0. Vamos ver esse jogo da Copa aqui se vai bater também, hein, se a gente vai confirmar o padrão. Mas aí no caso seria do minuto 4 até o minuto 10, vamos ver. 0x0 0 no primeiro jogo até o momento. Ali agora é a vez a Croácia está atacando. Para fora Só tem que ficar de olho aqui Porque o nosso jogo do minuto 7 Vai começar agora, né? Também Ó, tá 1x0 ali O jogo da Sul-Americana Que nós vamos entrar É, né? O jogo antes Ó, agora Esse jogo vai ter na 0x0 0 primeiro, ó Já tá no minuto 77 Vai ter na 0x0, 0. Agora vamos lá para o nosso Que o nosso vai começar agora, ó 2x0 para o Medellín Aí nós vamos fazer a entrada agora Repetindo aqui, ó Só para vocês entenderem Vamos voltar lá na Sul-Americana, ó Minuto 7, ok? Esse jogo aqui, ó, do minuto 7 é o que nós vamos entrar, beleza? Aqui, ó, tá? Do minuto 7 ao minuto 13. Vai acabar agora o jogo. Tem mais um lance ainda, olha. Tem mais um lance ali do time do... Não sei que time é esse. Vamos ver se vai é fazer o gol primeiramente. Não, pegou o goleiro ali. Agora sim, ó. Agora é o nosso jogo, ó. O jogo do minuto 7. Vamos entrar aqui. para quem não sabe como fazer a entrada de ambas marcam... Você vai vir aqui ó, nessa opção de para o time marcar aqui. Você vai clicar aqui na terceira opção, ok? Vai vir aqui, ó. está a de tá 1,90? Tá? Vamos entrar aqui com 100 reais. A minha meta diária, geralmente, para quem me acompanha, sabe, tá na casa ali de uns 300 reais mais ou menos. É, então, eu fico mais ou menos dentro dessa casa, tá? Não fujo muito disso diariamente. Tem dia que eu fico em 180, 150 reais. Tem dia que eu faço uns 400, então por aí vai. Ok? Vamos lá. Lima e Assuncion. a gente precisa de pelo menos um gol de cada time é, para que a gente possa ganhar essa aposta aqui agora tá então vamos ver aqui se a gente consegue essa entrada para quem é lembrando tá para quem não tem acesso ao site de análise tá vou deixar o link do site de análise aqui na descrição do vídeo vai estar tá aqui abaixo vai aparecer aqui no card para você aqui no vídeo também é só você clicar aí no card que vai, vai mostrar beleza bom vamos lá vai começar o jogo Deixa eu só sair e voltar aqui pro campeonato, eu acho que tá atrasado. Tá com delay, pronto. Agora sim vai começar. Um segundo. Vamos torcer já pra ver um green de primeira pra nós, hein? Vamos torcer já pra ver um green de primeira, ó. Assunciona. Quem tá atacando primeiramente ele é o time do Assunção, que é o time de branco, tá? Ó, primeiro lance. Será que já vai ser um gol pra nós? Não, a bola foi pra fora. Lembrando, tá? A sua entrada, a sua operação, ela pode ter até três jogos, ok? Na verdade, até quatro, depende da sua gestão. Okay. Dependendo da minha confiança ali na, naquele padrão, vou até no quarto jogo se precisar. Ó, um gol já saiu. Agora a gente precisa de um gol do time de Lima para a gente ganhar essa aposta aqui. Ó. Será que é agora? Hum, pegou o goleiro, hein? Vai terminar o primeiro tempo. Eu acho. Vamos ver se vai ter mais um lance. Acho que não. Terminou o primeiro tempo. Vamos ver se o time de Lima faz um golzinho para a gente já começar... É, já, já batei segundo de primeira ó novamente Gol Gol olha para você ver Green de primeira dentro deste padrão que eu tô mostrando para você já já pagamos já ganhamos essa aposta ou seja não precisa fazer a, as próximas entradas nos próximos jogos o que, que eu quero te mostrar com isso daqui se você fizer essa análise simples e fizer somente uma entrada durante o dia pensa comigo você faz apenas uma entrada e ganha 50 reais no dia Vamos fazer um cálculo básico aqui na tela do meu computador Enquanto o jogo acontece ali, ó Tá 1x1, já ganhamos Digamos que você faça apenas uma entrada no dia E você ganha 50 reais de lucro Nesse caso aqui agora, olha Eu ganhei, quanto foi que eu ganhei? Nós vamos olhar ali agora o resultado Pera aí Deixa eu só terminar a partida aqui Que nós vamos olhar aqui agora o resultado ó, Tem mais um lance Tem um pênalti ali para acontecer Pênalti do time pro Lima Olha, vai ser viradinha ainda para quem gosta de apostar em viradas, ó 2x1 Viradinho, tem uma áudio muito alta Pronto, ó, vou ver aqui minhas apostas, olha lá, já voltou, ó Ou seja, hoje, só para você ver, olha Hoje eu já ganhei 90 reais nessa entrada aqui agora Mais 80 reais nessa daqui, pode-se dizer Então ganhei hoje basicamente 173 reais, podemos dizer assim, ok? 170 reais hoje Então se eu mantivesse, porque geralmente eu faço umas quatro entradas durante o dia, tá? Então se eu mantivesse, deixa eu só voltar pro futebol virtual Que eu gosto que vai passando os jogos ali no fundo ali Vamos lá, se eu mantivesse ganhando por exemplo aqui olha 170 reais por dia durante 30 dias olha só para você ver dá cinco mil Mas geralmente faça uns 300 reais por dia uma média Ok agora digamos você digamos que você faça apenas uma entrada por dia com essa análise que eu acabei de te mostrar tá durante 30 dias Opa durante 30 dias 50 reais durante 30 dias 1500 reais a mais no seu bolso basicamente se a gente pegar aqui novamente, olha não site de análise, você vai ver, esse padrão ele é muito assertivo. Qual que é o grande, a grande sacada aqui para você entender se você deve ou não fazer a entrada nesse padrão no dia? Analisar se está com pelo menos 90% de assertividade, ou seja, como assim? Se você entrou num campeonato, você vai na Euro, você encontra vários lá, resultados de 1 a 0 no meio de dois ambas. Digamos que 3 4 não bateram em cima, então, poxa, o mercado não está bom naquele dia. Ok? Não quer dizer que o padrão não funciona mais, etc. Não, naquele dia não tá bom naquele campeonato. Pode ser que você olhe na Copa do Mundo e seja 100% assertivo. Então, só pra gente fazer mais uma breve análise, olha, deixa eu compartilhar a minha tela com você novamente aqui, só para você entender, ó. Agora nós estamos aqui na Premier. Nós analisamos aqui a Copa do Mundo, a Sul-Americana e a Euro. Olha, todos eles estão com 100% de assertividade neste, é, neste padrão. E, inclusive, aqui, olha, na própria Sul-Americana, novamente, aqui na frente, olha... Temos mais um padrão aqui que pode vir, olha, no minuto 28 para frente, ó. 28, 38, 34, olha, mais um, ambas marcam aqui no meio de dois. É, mais um o resultado de 1 um a 0 no meio de dois, ambas aqui, ó. Ok? É, vamos ver aqui na Premier chip também se, tá, se esse padrão também tá batendo bem na Premier, Olha aqui, olha, 1 um a 0 no meio de dois, ambas marcam. Em cima bateu dois, ambas aqui, ó, na mesma sequência de jogos. Tá vendo? Vamos ver se tem mais aqui na Premier chip. Hein? Aqui, olha, tem esse aqui, ó. 1 um a 0 no meio de dois, ambas marcam aqui também bateu aqui novamente, ó. Então olha só para você ver como que esse padrão é muito assertivo, ok? Aqui ó, outro que ó, logo em seguida, olha, um a zero no meio de dois ambas, aqui também bateu, ó. Então, para você ver que é um padrão que funciona e funciona muito bem para você conseguir ser mais lucrativo através da Best 365, tá bom? Então, bom, é isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo aqui, primeiramente, deixa o seu like, se inscreve no canal. É um vídeo de quase 20 minutos, é uma aula aqui pra você, totalmente gratuita. Se você não entrou no nosso grupo grátis, entra lá, porque todos os dias tem entrada lá pra você, tá lucrando com a gente. Então, o link do grupo gratuito tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, tá? Então é isso daí, até o próximo vídeo. Até mais, um grande abraço pra você e valeu, soldado. Até mais, tamo junto.